Vai ver o carro se tratando desse aqui, o princípio é Fiat. A gente está tratando aqui de sistemas da Fiat. Aí, como eu tenho lá uma, uma, um certo número de peças, que os um carros fora, falando, falei com algum de VHB, falei com algum de Honda, aí eu demonstro pela quantidade de carros que aparece também, eu demonstro para poder ajudar. Mas, a princípio, no, no, no online, né, eu só falo de Fiat. Eu sinto muito pouco de outros sistemas, de outros motores. Né? Por quê? Porque esse é o princípio e é o sistema mais fácil de montar. Mais fácil. Então, você pegando um quartinho desse princípio, você vai começar a conhecer as outras, e vai conhecer outras, e vai conseguir montar as outras. Mas tem que ter um começo, tem que ter um norte, né? para poder iniciar cada aí. ó, há dúvida. por é, esse então, que tem airbag, ou que tem um encaixe aqui, que só encaixa numa posição, uhum. é, só orienta a marcar na hora de desmontar. Isso. Mas vamos supor que. Eu não marquei, esqueci de marcar na hora que estava na agitação ou senão não um rapaz para desmontar para mim e ele esqueceu de marcar. Na hora que eu for montar, como eu não tenho base nenhuma eu posso fazer essa divisão aqui medir aqui, medir aqui vamos supor se eu, eu rodar aqui, atenção, aqui, aqui vai entrar aqui vai sair vou botar 2,5 cm para cada lado e encaixar, funciona? Talvez o mais legal é você contar quantas voltas tem para cada lado ou para um lado só e vim e dividiu o meio. Deu duas voltas. Deu três voltas. Mas a caixa vai estar desmontada. Não, pois é, mas não, de não ah. é de montar. Não é de montar. Não é de montar. Você montou. Lá. Não, no carro não. Fora. Está é, na mesa ainda. Você montou. E aí eu posso esquecer assim, marcar. E agora? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai rodar para um lado. Deu quantas voltas? Eu, eu monto. De conta a conta. É, eu monto. E roda. Isso. Conta lá quantas voltas é de ponto a ponto. Deu mas, três voltas. Mas então eu vou ter que chegar lá toda por o então. Isso. Para ponto... começar a contar. Isso. De ponto a ponto. Mas cê conta cê conta cê cá, vamos, você vamos, conta pra cá. Vamos lá. supor que eu botei aqui agora. A gente acabou de montar agora nessa posição aqui. De... Aí mas eu rodo tudo, tudo pra, pra cá. Lá. Isso. Ela vai entrar. E começa. 1, hum. hum. dois, três, quatro, cinco. Não, não chega 5 também. Não, não, não. não cinco. Aí então cinco. Parou, então, uma, né, tu marca a posição uhum. duas e meia, Isso. aí para, Isso. Aí, é aí você tira o sem fim e encaixa aqui, é, mas aí, é, você mas aí tirou, ah, é, tira o sem fim, tira o sem fim, aí você vai lá no carro, põe o volante em linha em relação ao painel e lá no acoplamento você vai ver lá a posição que esse parafuso vai entrar, você viu? você marca lá, você vê lá. Então tá ali, então ele é nessa posição que você vai ter que colocar lá no meio lá na caixa. Você tá no meio a caixa aqui, tá no meio da coluna aí você vai com o, com o peão aqui, você vai... Aqui é aí você tira de, de novo, encaixar. bota mais ou menos na posição e encaixa, isso. Voltar no carro, isso. Entendi. Entendeu? Mas aí tem que fazer todo esse processo, entendeu? E é por isso que eu tô falando, tu não pode esquecer de marcar. Tem que ser um prático assim, automático. Pegou, vai desmontar a primeira coisa, então, tem que marcar. Entendeu? Antes de tirar o articulador, inclusive. Para todos que têm o encaixe único. Um isso. Se for aqui, igual a 100% estrelas, não precisa. Não, não precisa. Né, isso aí é, esses carros, essas marcas de caixa da Fiat, esses de entradas, né, porque os outros, de linha, é... Bravo, aí já muda. Né, é... Coloquei um, também, é diferente, né. Vamos dizer que não tiver essa estria. É. Aí você já tem dificuldade, porque tem, tem um É, bate, tem um encaixe. Detalhe, um detalhe. detalhe também, não esquecer de botar o articulador, né? Pronto. É, não, mas tem que manter, antes é? de montar, tem que manter o articulador. Entendeu? Pelo menos dentro do lado de carro. Como exemplo que eu mostrei de virar tudo pra lá, para marcar. Né? Não pode tirar o articulador. Você tem que ter um parâmetro aqui, uma base. Ah, porque senão ela vai direto? Não, né? Não, porque ela tem um patente aqui do... Tem o patente. Yeah. Né? E o próprio dente também, ali. É. mas o que acontece, você vira para cá, porque quando você for montar e tiver riscado, que aí depois na hora da montagem, não pode estar com o seu corte colador, na hora da montagem. Mas na hora da regulagem, aí, tem que estar com os atos dois, principalmente esse aqui, na hora da regulagem. Que é a finalização da caixa, né? Regulou, é bom que... O bom não, o certo é que o articulador esteja no carro, porque em algum determinado caixa, né? Vem com esse batentezinho e que é o apoio do batente do articulador. Tira aqui a ponta aqui. Vou puxar aquela.. Tá vendo aí? Que pra... tem um anel aí? Pode virar assim que ela vai saber demais. A curva demais. Isso. Isso. Tá vendo aqui ó, o apoio aqui? Uhum. Isso aqui é para quê? Pra impedir que a cremaleira ali de dentro, ali, ela passe no limite. Ela, principalmente, ela não morda o sem fim aqui, que a cremaleira chegou aqui no fim, ó. Vou então, tá aqui, ó. Chegou aqui, bateu aqui. Se você forçar a massa aqui, pode estragar se o sem fim. E no caso do outro lado, outro lado aqui, ela... Ela tem que ter esse assim, mesmo anelzinho aí, tem alguns de várias medidas. Olha, olha só isso aqui. A de um pouco. Então para fazer o que? Esse dente aqui também não entrar no retentor Porque o retentor fica fixo aqui dentro, né? bota aqui Espera se eu vou dele, lado você ver né? Entendeu? Vamos, vamos, vamos simular aqui Espera aí, deixa eu tirar aqui Ah tá, deixa que mais já só dele, entendeu? Vou tirar aqui o... Acho que Não, sai daqui E aí você precisa falar Aí olha aqui, percebe aqui, ó. Aqui é o limite. O, bateio, o articulador com o auxílio batente aqui vai impedir que ele vá mais para vá mais lá. Mas se tiver sem o articulador, sem isso aqui, olha quanto mais ele vai entrar. Em alguns casos ele vai até mais. Ele vai aí 2, 3 centímetros. E isso, a tremaleira que já está aqui na porta aqui vai passar no retentor. Aí passou né? eu tentou, dependendo daquela maneira, se você não tiver dado um talento com alguém igual eu viu, isso aí é de particular é, entendimento, né? Que eu dou uma. Eu sempre vou montar, eu dou um na nos dentes daquela maleira aqui, eu desgasto aqui um pouquinho, entendeu? Para poder, se caso da ruim, eu ter que desmontar de novo, eu ter uma chancezinha de eu desmontar sem que esses dentes aqui estragam o retentão de atar tá lá mas é a chancezinha mínima só as partes previdadas que dão essa condição porque o, a permaneira ali ela é... a medida é menor do que a medida onde trabalha o óleo é mais baixado aqui lá a gente vai ver isso lá certo? então é agora a gente vai passar por um, um ponto em que a gente vai falar muito de retentores, né? Eu tenho um pouco de exemplo de retentor um, né? No centro da bomba, tem esse daqui da, que está aqui na, no eixo aqui da, da desse, dessa cremaleira. né? Esses exemplos de de retentor é, é, é bom estar tá ciente também. Por quê? Porque ele interfere na, diretamente, diretamente na ação da vedação interna do cilindro ali, né? Ele interfere, dependendo da marca do retentor, então, tem um, Hoje em dia é mais difícil de é aparecer, assim, mas existem ainda aí alguns retentores que é porcaria. É esse que é é, aqui, né? foi? É, é o limite é dele aí, né? Com com essa com essa esse apuro aqui. É né? o que seria o calço, né? É o um tipo de calço, falo um calço limitado. É, essa calça cremadeira a cremadeira, para passar a chave. Não não tem nada a ver. Faz o limite do entendeu? O o tipo do decí ele já é um limitador, limitado é. tá a consumidor. E em alguns casos aí não é todas as caixas que vem com isso aqui. PHB, por exemplo, não vem, não traz. É, Ford traz, mas é fininho, mais simples aqui. E as caixas TRW, a maioria delas tem algumas dessa medida, Essa aqui é TRW também, é G5, é uma medida bem maior. E, e ainda existe ainda até, até direção elétrica que tem esse tipo de limitador. Para ajudar o quê? Não a maneira, mas para ajudar a, a, a questão da, da, do pneu. Não encostar dentro ali, principalmente da barra da visadora dentro ali do para-barro, né? não pegar o pneu ali, porque pode de rasgar aquele pneu girando Está girando, aqui o está. É que geralmente o pneu encosta ali para dentro ali, né? Por quê? Porque falta aquele limite aqui. Curso. Ele vai mais do que ele deveria. Ele vai mais do que ele é deveria. Tem... Aí é onde pode causar acidente também, né? Então é... e fora o um prejuízo que é do arroba roda em assim. Eu gosto de pôr a bala ou até na quadra mesmo de ali, na vaga estabilizadora estabilizador. E é só lá também. Tá, valeu. Então é onde que... Eu tenho um colega aqui que tem na esquina ali, ó, é o Jack. Jack... Ele trabalha com inspeção e troca de pneu ali. Ele pegou lá o, o carro lá... Eu, eu não sei se ele foi ele que mexeu primeiro, não sei quem foi, ele falou. Que é um Passat, Passat alemão, e estava com um problema na direção, na direção do Passat elétrico. E aí o cara chegou reclamando que estava encostando muito o pneu ali, na, na, por dentro ali, estava quase rasgando, a base centralizadora avançava, estava tava, tava lisa, saiu a tinta da barra centralizadora, tinta preta, estava aquilo lixado, assim, polido, de tanto que pegava ali. Aí ele foi ver lá eu falei, pô, nossa, coloca lá não, o limitador. Aí ele colocou alguma coisa lá, mas continuou. Aí ele foi, eu fui, tinha alguns, alguns pedaços de, de, de bucha velha, dessas caixas de ação elétrica de C3. Eu dei pra ele, ele foi lá, colocou, pronto, parou. Ficou assim, um, um centímetro, por exemplo, pra alcançar. Ele podia forçar que não ia mais. Aí quer dizer, o que o Mas pode ser também por conta do perfil do pneu, né? Você que entendi de pneu, né? Pneu da curva, de pneu ali, uhum. tem que avaliar tudo. Se uhum. o pneu original, aí é, tem que avaliar o braço também, se o braço também não é errado. E ele coloca um braço no do outro, o braço vai ferrado uhum. junto de um lado e do outro. Certo. Aí encaixou aqui mas o No estilo do outro, braço de que bate elétrico, tá com esse problema para a esquerda, uma... Tá? na, na, na barra escalhadora ali do palo.